Tênis que vai resolver esse problema de dor e lesão que eu tenho. Preciso trocar o tênis. E aí? Isso cara, a gente vê muito, né? É, é, porque o cara ainda bota o tênis num pedestal. Às vezes, quando soluciona é, o problema. Ou a dele. culpa é do tênis, né? Tá lá machucado? É esse ou tênis aí, do... cara, que você tá usando. É, viu? Esse, esse tênis, tênis aí não é bom, não. me machuca demais. Esse tênis me machucou nos negócios. Né? Esse tênis é muito ruim. É. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente tem que fazer uma análise pra saber o que acontece. Muitas vezes, um tênis pode ajudar. Às vezes, o cara tá com um tênis muito macio, tá muito estável, está estressando demais a tíbia, está dando com o tempo inteiro, bota um tênis mais, mais firme, né? mais estável, você vai solucionar esse problema do, da superativação do tibial anterior. Então, para a dor e fala, pô, o tênis salvou a minha vida. De certa forma, salvou. Você escolheu um tênis mais firme, mais estável, né? mais trabalhado, mais estruturado. Mas se você mantivesse o tênis macio e trabalhasse sua técnica, o fortalecimento do seu corpo também poderia te ajudar. Então, onde é que está? Aquela questão da independência que a gente falou agora há pouco. Né? Exatamente, é você poder escolher o tênis que você quiser de acordo com o conforto e tudo mais, mas o seu corpo está forte. Né? E você não usar o tênis como uma moleta, que é o principal. E o que a gente vê muitas vezes é a pessoa falando, troquei de tênis e resolveu o meu problema, né? Acabou a minha canelite e tal. E muitas vezes foi uma troca até inconsciente do ponto de vista dessas características, sim, né? Sim. Nem percebeu que às vezes saiu de um tênis macio demais para um tênis mais estável e que isso resolveu o problema. Aí às vezes ela, bom, agora a marca é a Nike, né? Deu certo. O Adidas que eu usava me machucava, o Nike eu sim. comprei, mas aí depois vai e compra um Nike que é instável também, com muita maciez e volta a ter problema sem nem saber porquê, né? Sim, exatamente, e também depende muito da técnica do cara, como que ele apoia o pé no chão Porque se você apoia de, de calcanhar, primeiramente, você passa mais tempo no chão Você tem um, um percurso né, maior com o pé Você tem um maior trabalho articular de apoio do peso do seu corpo em cima é uma plataforma maior né, que você está apoiando Então você tem um trabalho diferenciado, você está dançando mais em cima do tênis assim. Então você vai depender muito mais do tênis do que do fortalecimento do seu corpo Mas se você corre mais com o antepé, ali o pé você tendo fortalecido o seu corpo, você pode até correr com um tênis mais macio, porque ele pode gerar menos instabilidade porque ele está ocupando uma superfície menor do seu pé que você está apoiando no chão.